Nesta sexta-feira, os Estados Unidos convocaram o embaixador da China depois que uma alta autoridade em Pequim publicou um tweet sugerindo que os militares americanos iniciaram a pandemia do Covid-19, informou o Departamento de Estado. David Stivel, o principal diplomata dos Estados Unidos na Ásia, apresentou uma manifestação severa ao embaixador Kuytiang Kai um dia depois que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, juntou a teoria da conspiração. A China está tentando desviar as críticas por seu papel em iniciar uma pandemia global e não contar ao mundo, disse uma autoridade do Departamento de Estado. A divulgação de teorias da conspiração é perigosa e ridícula. Quisemos avisar ao governo que não toleraremos isso para o bem do povo chinês e do mundo, disse a autoridade. Zhao, em tweets em mandarim e em inglês que ganharam grande destaque nas mídias sociais chinesas, um dia antes, sugeriu que o paciente zero na pandemia global pode ter vindo dos Estados Unidos, não da metrópole chinesa de Wuhan, onde os primeiros casos foram relatados no final de 2019. Pode ser que um militar dos Estados Unidos tenha trazido a epidemia para Wuhan. Seja transparente. Torne público seus dados. Vocês nos devem uma explicação, um tosal, conhecido por suas declarações provocadoras nas mídias sociais. Os cientistas, de modo geral, acreditam que a pandemia começou em um mercado em Wuhan que vendia animais exóticos para consumo. A partir de 17 H00GMT na sexta-feira, mais de 5.300 pessoas morreram em todo o mundo e mais de 140 mil foram infectadas em contraste com Zhao, é conhecido por sua abordagem diplomática e pediu publicamente a cooperação Estados Unidos-China contra a pandemia.